A espera acabou. A festa mais esperada do ano chegou. Lojas Contato e Farma Pink apresentam o cominadeira Mariceira Mato, calourada 2015. 8 de maio na Praça das Palmeiras em Rubiataba Goiás, com Léo Moreira. Léo Moreira. Moreira. Moreira. E pela primeira vez na região, o projeto de House Music 95. 5, -5 Mais DJ de Almeida Há uma saudade pendente entre a gente Antecipados. Em Rubiataba, lojas contato, Farmapink e fazer faculdades. Em Itapaci, lojas contato e em séries Fácer Calourada 2015, 8 de maio na Praça das Palmeiras em Rubiataba Goiás. Vai perder essa.